A dança foi a forma que alunos e professores da escola municipal Octaíde Jorge da Silva, no bairro Tancredo Neves, em Cuiabá, encontraram para demonstrar a alegria que sentiram ao inaugurar um espaço recreativo novinho em folha. Porque foi uma conquista, né? algo que a escola não tinha e agora é, vai fazer parte da vida das nossas crianças. E é uma, é uma aquisição maravilhosa, porque vai trabalhar tanto o emocional quanto o físico das nossas crianças. E, e, e trabalhar o brincar, né? Na verdade, o lúdico vai estar acontecendo aqui nesse espaço, que é tão importante para eles, e quando eles estão felizes, a gente também está feliz. né? A animação da diretora tem motivo especial. Antes da obra ficar pronta, o local era apenas concreto. Agora o lugar ganhou vida com desenhos nas paredes, grama sintética, ponte suspensa, escorredor e balanço. A pequena Alice Maria se emocionou, distribuiu abraços e comemorou. Por que é melhor brincar agora? Porque agora tem brinquedos para nós brincar. Era aqui que o estudante Juan Mateus, de 10 anos, treinava descalço para participar da prova infantil da segunda corrida do trabalho que aconteceu em maio desse ano na capital. Ele venceu a disputa individual, mas sabe que quem ganhou o prêmio mesmo foram os 250 coleguinhas da escola. O que você espera desse parquinho? Ah, é bom para as crianças também daqui da escola também. O espaço, que ganhou o nome de Diga Não ao Trabalho Infantil, custou 30 mil reais. E foi construído com recursos das inscrições da segunda corrida do trabalho. O valor que a gente conseguiu arrecadar, pagou toda a corrida e ainda sobrou, com a ajuda de todos os corredores, né, dos 2 mil inscritos na nossa corrida, a gente conseguiu reverter uma parte boa disso para projetos como este daqui. Então isso dá uma alegria muito grande. Para mim, como membro da comissão, e para você que participou da corrida, que pagou a sua inscrição, isso daqui é parte... Você que contribuiu, é você está fazendo esse bem aqui para essas crianças. A juíza, que também representa a comissão organizadora da segunda corrida do trabalho, aproveitou o momento para explicar aos alunos sobre os prejuízos do trabalho infantil. E como eu falei para eles, não é, pra, não, não é que não pode ajudar o papai ou a mamãe em casa, fazer uma coisinha ou outra, arrumar o próprio quarto. É, o que não pode mesmo acontecer é a exploração do trabalho infantil, não pode colocar para vender picolé, não pode colocar para pedir, esse tipo de coisa que a gente evita, trabalho doméstico em outras casas, principalmente, que é um, uma grande realidade, triste realidade ainda no Brasil, trabalho doméstico infantil. Então é isso que a gente quer passar de mensagem para eles. A secretária de Junta de Educação do município reconhece que para combater o trabalho infantil, é preciso investir na educação e bem-estar das crianças O que a gente pode mudar no Brasil é através da educação Então o que a gente precisa fazer é buscar melhorar a vida das crianças Para que elas continuem incentivadas a participar da escola, a vir para a escola